Então hoje vamos falar, inshallah, sobre a pronúncia da Surat an nasr Surat an -nasr, a Surata da Vitória. Então, começando, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillahir Rahman. Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi, bismillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, depois ida, estica duas vezes, je, é, estica de quatro a cinco, je, é, nosso o sol, de novo, nosso cara de futebol. Nos. Nos. Ruloh. Nos. Ruloh. Ruloh. O som alohe é grave porque tem o. Tem o u primeiro. O som de u antes do allah, Então fica. Nos. Ruloh. Nos. Ruloh. Tem que encher bastante a bochecha aqui ó. Nosso Rullohi, Nosso Rullohi. Ok, eu, eu abro bastante a boca com lam. Wel Fetch. Wel Fetch. Idha Jé é. Ó. Nosso Rullohi. Depois, segundo versículo waraaita waraaita agora tem que juntar com a próxima palavra waraaitan-naasa somando agora waraaitan-naasa waraaitan você tem que sentir aqui o nariz fecha ó oh. waraaitan Yed, Yed-kuluna, o D, D, só no Coran, na leitura normal não. Yed-kuluna, estica duas vezes. Yed-kuluna, fi, estica duas vezes. Din-lahi, dini, dini, estica duas vezes o di, e no ni você junta com lehi dinilehi porque tem shaddai então fica dinilehi fweje fweje weis fica duas vezes o je também fweje fweje depois fae sib be o mim tem que prender bastante o deve fechar bastante a boca rabbika rabbika wa com calma primeiro o S, O, S, abri bastante a boca, Tev, pega o enxágue bucal, então fica, então então depois, feira feira feira S, Esse vai ser um pouco mais difícil, tem que treinar. Então, fa' saber bihambi rabbika wa astaghfir. Wa Para aqui, wa Pois inahu inahu duas duas vezes. Chica, kana kana. Chica duas vezes o kana também. Até Ué, estica duas. Bé, estica duas também. o estica duas. Ual e duas o Bé. Fica tão Bé, tão Bé. Então, vem agora tudo junto. Bismillahirrahmanirrahim. <tod> e da ela é uma das maiores amigas que eu